Olá pessoal, meu nome é Cleide, eu sou bibliotecária e atualmente estou à frente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais de Minas Gerais. Estou aqui para falar sobre a Biblio e sua importância para os bibliotecários em Minas. A Biblio é mais do que uma revista de biblioteconomia, sobre bibliotecas, sobre política pública. Ela não traz só notícias da nossa área, ela traz opinião, o que é muito valioso nesses tempos de excesso de informação, de explosão informacional. E quem puder ajudar a, a dar continuidade aos trabalhos dessa, dessa revista vai estar tá contribuindo para a construção de uma biblioteconomia mais sólida, mais reflexiva, mais colaborativa. Um abraço a todos!